É, o Poupin é um assistente virtual inteligente do Poupatempo é, que tem por objetivo tra trazer praticidade para o cidadão que busca por informações e agendamentos de serviços nos diversos postos Poupatempo. Através do, do robô, o cidadão tem facilidade em buscar pelas informações é, no site, no portal do Poupatempo, no poupatempo.sp.gov.br, ou no Messenger né, do, do Facebook. Ele consegue, o cidadão consegue é, é, ter uma tratativa, ter uma, ter uma linguagem bastante simples, uma linguagem coloquial é, ao alcance de todos e trazer a demanda do cidadão e devolver como num chat. É, inclusive, o, o cidadão chega a, a imaginar que está conversando com o humano por detrás da, da, da, da ferramenta. Né? O que é tranquilo, o que é prático, facilita, abrevia o tempo do, do cidadão é, e traz muito, muito, muita satisfação né? na, na prestação do, do, desse serviço de informação e agendamento nesse momento. É, esse projeto chegou a, a onde está, com, com, com satisfação do, do, do cidadão, é, pelo esforço de uma equipe multidisciplinar. É, é, um, é, um, é um projeto bastante ousado e inovador e o Prêmio Mário Covas, que há tantos anos é, é, premia é, é, soluções de gestão e de inovação, é, é de grande interesse. Ele vem é, trazer um reconhecimento por todo o esforço, o esforço desenvolvido.